Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Underboards Tecniques. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons. Vou lhe ensinar uma dica bem simples para você começar a expandir o braço, sem você precisar decorar muita coisa. É aquele pulo do gato que você sempre busca em Free Lessons aqui no YouTube. Eu tô sacando, garoto. Você é da maldade total, né? Negócio seguinte. Back track em Ré menor, logo eu vou pegar as seguintes notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si bemol, beleza? Vai ficar bem simples, corda 5 e 4 é 5, 7 e 8 Beleza? A concepção agora é nós oitavarmos isso o problema é a afinação da guitarra tradicional, tem esse, essa quebra, digamos assim, né da corda 3 para 2 E agora na corda número 1, o que me sobrou aqui foi o Ré, o Mi e o Fá O legal é que todas as notas estão dentro, né? então você viu esse movimento, eu acho que basicamente é isso que você está buscando você expandir um pouco o braço, fugindo um pouco da velha e boa e maravilhosa tetatônica Mas o legal é que quando você faz essa expansão, você já chega próximo da penta, né? Beleza? Aí você fala assim, peraí Gustavo, eu tenho também um ré aqui, né? Se você sabe, isso aqui é um ré. Então eu tenho o ré, o mi e o fá. Então a mesma concepção. Aqui vai ficar mais fácil, ó. certinho né? É claro que na coda 3 e 2 tem que avançar um pouquinho né? Qual então, expansão lá? Ou a outra? então aqui eu fiz as duas expansões e a pentatônica no meio, acaba te facilitando na hora de você visualizar as coisas beleza? neste backing track em especial é possível utilizar a escala de ré menor harmônico Beleza? Ré menor Está no eixo, né? o eixo menor Se você for pensar no primeiro grau do campo harmônico, é um Fá eu você fala assim, pô Gustavo, não sei isso Se você sabe, legal Se você não sabe, deixa eu te dar uma dica Sempre quando você contar aqui, ó, você tem a tônica ó, A nota Ré E se você tocar depois o Mi e o Fá O Fá é o eixo maior, digamos Certo? Escala de Fá maior então, ah, quer dizer que Ré menor é igual a um Fá maior. E se você sabe a escala de Fá maior, né, é importante que você saiba ela em qualquer região, né? Mas se ainda você ainda não conhece, provavelmente um shape bem tradicional, modo de você deve conhecer, né, quando você aprendeu... Você não aprendeu? Não aprendeu mesmo? Vou te falar então aqui, ó, 13, 15, 17. 13, 15, 17, 14, 15, 17, 14, 15, 17, beleza? Pois 15, 17 e 18, 15, 17 18. Agora você tá aprendeu. E olha que legal, vou fazer bem simples aqui, ó. Pentatônica, ó. Agora a escala, ó. Maior. É claro que não é a escala maior, mas isso é outra coisa. Você fala assim, Gustavo, como? Você acabou de falar, mas é que o back and track é menor, então eu não penso ela como escala de Fá maior, eu penso como escala de Ré menor. Aí você fala, ah meu Deus, não, é que eu estou começando a escala a partir da terça menor, nossa complicou mais a minha vida. Tem que estudar aí meu garoto, mas tudo bem, para ficar de forma didática e simples, tudo bem que seja, escala de Fá maior. Certo, e aqui você tem uma grande extensão com pouquíssimos elementos. Beleza? aí meus queridos, espero que você tenha gostado dessa dica e tenha lhe ajudado na sua improvisação, então é isso aí do seu amigo Gustavo Guerra Ando, pois,